É Grégora, dando o exemplo de Jesus, quando Jesus dizia quando duas ou mais pessoas estiverem falando de meu nome, eu estarei lá. Então, o egrégor é um campo de energia, um campo de força que é criado por duas pessoas, um, um casal já cria um egrégor. Tem, um, tem um terceiro, o um Mastermind, a ideia do, da, mestre, da mente mestra vem dessa ideia de egrégora. Então, é um campo, né, quando eu, eu falei que eu estava na Riviera Maia com o pessoal do Instituto Hartméfia, o Instituto Hartméfia, eles explicam a egrégora cientificamente, eles, eles constataram. Se você pega cinco pessoas, com uma intenção de cura elevada, meditar, vibração do amor, vibração da compaixão, então o campo de energia eletromagnética ele é alterado. É como se somassem cada vibração de cada pessoa e quanto mais elevada for abrir a vibração individual de cada pessoa, a contribuição é maior. Então é exatamente esse somatórios que a gente chama em física quântica de interferência construtiva, que são ondas eletromagnéticas que estão em fase, em fase gravitável com propósito, então com um propósito similar. Eu estou com o propósito de cura, eu estou com o propósito de eu vou emanar gratidão, eu vou emanar amor. Então é como se vocês se somassem essas vibrações que interferem, inclusive, no campo eletromagnético terrestre.